Então, fala Craft C. Meu áudio deve estar uma merda. Peraí. Pronto, agora meu meu áudio deve ter melhorado. Foi mal. Eu tinha esquecido, <risos> esqueci de começar a gravar o áudio com o celular. O que eu tava dizendo, a primeira coisa que mudou foi o cenário Cenário, vocês estão vendo o que mudou Porque antes eu gravava aqui do, Aqui do lado eu gravava E agora eu gravo aqui, porque, porque Não entrava a cadeira A cadeira que foi meu presente de Natal Essa cadeira aqui, não entrava no quarto E aí a gente teve que mudar um monte de coisa E pá Tá, outra coisa que eu queria falar é que eu Ganhei de presente Esse VR Playstation VR Então com certeza vão sair vídeos sobre como o Playstation VR, né? só que ainda não agora Por enquanto eu vou fazer só umas gameplay ainda Que por acaso ainda não teve nenhuma gameplay para vocês Desculpa, é que é meio complicado também, não tem placa de captura Eu tenho que gravar exatamente com o gravador de tela do próprio Play E tem jogos que tem cenas bloqueadas, ou seja, eu tenho que conseguir um jogo que não tenha cenas bloqueadas Por exemplo, The Witcher 3, que é o que eu vou fazer para vocês ah tá, uh, vai entrar uma terceira língua no canal, vocês podem votar aí no card, eu acho que é desse lado, se não me engano, o card, vizinho. qual língua vocês acham que vai ser, ok? Uh, e vai ser, vai ser, vai ser vídeo, as línguas agora não vai ser por vídeo, vai ser por semana, como assim por semana? Porque, não sei, vocês com já perceberam que eu agora, agora... Algum... quando eu postava vídeo, eu tava fazendo um vídeo em italiano, outro vídeo em português, outro vídeo em italiano, outro vídeo em português, outro vídeo em italiano, assim. Agora vai ser diferente, vai ser tipo, de domingo a sábado vai ser em italiano, aí depois do outro domingo ao sábado vai ser em português, o outro domingo ao sábado vai ser em... na terceira li... não, vai ser em italiano. O... A semana das terceira... da terceira língua do canal... Vai ser só aquelas semanas que, tipo, por exemplo, é o final do mês e o mês termina terça e, e, e o outro começa quinta. Vai ser só quando for assim, tipo, se o mês terminar em um sábado, então nem vai ter a terceira língua do canal naquele mês. Mas se o mês terminar terça, se o mês terminar quarta, quinta, aí vai ter. É, que no caso é o caso desse, desse mês de fevereiro, né? Bom... Uh, essa semana que eu tô gravando não vai ser a semana em português, a semana em italiano, mas eu preciso gravar um vídeo em português pra explicar isso pra vocês, né? Uh, isso é sempre é bem importante. E, então, vai ser tipo, de domingo, dia 3, até sábado, dia 9, vai ser em italiano. De domingo 10 até sábado 16, vai ser em português. Domingo 17 até... Sábado 23, italiano, e domingo 24, até sábado 2, vai ser na terceira língua do canal, que vocês têm que votar aí pra ver se vocês acertam ou não. Uh, que mais? Bom, gameplays, eu vou tentar fazer gameplays, tá? Como eu disse, eu tenho um, um problema é que eu... O meu... eu não tenho placa de captura, ou seja, eu tenho que gravar diretamente do, do play. Então é meio complicado por causa das cenas bloqueadas. Então tem alguns jogos que, não, que tem cenas bloqueadas e outros que não. Por isso que eu tenho que achar um jogo que não tem, no caso que eu já disse, Witcher 3. Que vocês também já votaram, então vai ser bom. O uh, que mais? Bom, as gameplays, eu quero falar uma coisa. Uh, vai ter outro card aí pra vocês votar Vocês querem que as gameplays sejam legendadas em português? Ou vocês querem que eu deixe a legenda em inglês mesmo assim? Tipo, o áudio e a legenda, se o se o jogo não tiver legenda e áudio em português, né? Claro. É porque a maioria dos jogos aqui não tem, por mais que tenha Portugal aqui perto, a maioria dos jogos não tem. Uh, por exemplo, The Witcher 3 não tem, só tem inglês, italiano, espan uh, espanhol não tem, não. Só tem inglês, italiano e por aí. E não tem nada de português, nada que se, que pareça com português, tem só inglês. Aí eu queria saber se vocês querem que eu, que eu coloque uma legenda em português. Isso faz com que os vídeos demorem mais para sair, mas pelo menos vocês conseguem entender a história melhor. Uh, ou se vocês querem que a legenda fique originalmente em inglês ali mesmo e vocês dão um jeito de traduzir. Aí vocês voltam aí no card. Uh, The Last of Us, por exemplo, aqui tem, tem a legenda em português de Portugal. E o áudio também. Então é um jogo bem mais fácil de gravar pro público brasileiro. Ou, ou que fala português, no caso. Ah, uh, o que mais? Bom, eu, já, eu já, já não consegui por causa... Eu vou tentar, vou tentar fazer um vídeo por dia, tentar. Porque eu ainda estou estudando, ok? Essa vez é a primeira vez que eu estou gravando vídeos enquanto eu ainda estou estudando, tipo, enquanto não estou tá, não de férias. Então eu vou tentar gravar um vídeo por dia, mas... Provavelmente não vai dar, tá? Já vou avisando que provavelmente não vai dar Mas pelo menos eu vou estar tentando uh, A outra coisa é Eu estou planejando um projeto bem grande Para o canal Para o público que fala português Então talvez alguns Algumas semanas de português Saia um vídeo, dois vídeos Por aí Porque eu estou trabalhando nesse projeto bem grande, ok? Uh, já vou dar um Mini spoiler É um projeto... Que de atuação Eu vou fazer tipo um Um filmezinho, uma série Atuando, ok? Sim Sim, sim Sim, sim. Ok E eu, eu acho que vai ser bom, por isso que eu tô fazendo Senão eu não, não faria Espero também, né? Porque eu não sei, não confio muito bem Nas minhas capacidades de atuação <risos> Bom O que mais? O que mais? Eu tinha que falar mais alguma coisa? Provavelmente não, né? Eu já falei do VR, já falei do fundo, já falei... Ah, tá. Não teve especial de Natal e nem especial de, an... de Ano Novo, porque eu tava meio que desanimado. Sim, tava desanimado porque, tipo, uh, tinha um negócio que vocês já devem ter visto no... no Coisa de Nerd sobre artigo 13. Exato. Que, na verdade, não, foi... não entrou em vigor, por... aparentemente, porque se tivesse entrado eu já não teria mais como postar vídeo no YouTube, eu já não teria nem mais como acessar o YouTube, porque seria aprovado em janeiro, e estamos em fevereiro, yeah. então conseguimos aí, aparentemente, conseguimos é, bater de frente com o artigo 13, até ser mais fortes que ele, isso é muito bom, very good, good nice, e acho que é isso. É, é isso. Bom, esse aqui foi um vídeo rápido, porque, até porque não estamos na semana, na semana português do canal, estamos na semana italiano. Então, essa semana aqui, vocês podem até ver que pode aparecer no recomendado de vocês se vocês tiver ativado o sininho, se não tiver ativo aí, porque nunca se sabe quando eu posto vídeo ou não. <risos> se tiver no recomendado de vocês essa semana, vai ser todo vídeo, vídeozinho em italiano, tá? Até o dia 9 vai ser só vídeozinho em italiano. Então, caso vocês não tem interesse em me ver falando italiano, que eu acho que a maioria não tem. Caso vocês não tenham interesse, vocês só veem ali, tá recomendado e ainda não é dia, ainda é dia, ainda tá na semana do dia 9, então não é em português, OK? Mas aí a partir da, do dia 10 até o dia 16 você é em português todos os vídeos que aparecerem para vocês, OK? É nós. Bom, então é isso, eu fico por aqui, videozinho rápido só para explicar algumas coisas assim, né? Só de áudio deu 8 minutos, então acho que o vídeo deu o que? Uns 9, 10, provavelmente. É, não, eu não ganho dinheiro com o YouTube, tá? Eu não tô enrolando só pra chegar a 10 minutos, só okay? que eu não, eu não tenho anúncios. Não sei se vocês já perceberam, mas eu nem tenho anúncios nos meus vídeos. Então, tá, é isso. Valeus, falou e fui. Tchau! Ai, nossa, falhou minha garganta aqui, foi mal.